Deixa o pai, for line. bom, tá bom, tá bom, tá for bom, dia, estranhas. Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou fazer duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, que é falar sobre desenho. Eu adoro desenhar desde criança e tal. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu fazia muito quando eu era adolescente que era que na nossa época não tinha nem xerox colorido, né. A gente fazia xerox das coisas e pintava por cima. Quando a gente queria ter, sei lá, por exemplo, uma capa de CD alguma coisa assim que a gente queria ter. Mas não tinha como, a gente tirava xerox e pintava. Eu fazia capa de caderno, agenda, mil coisas com isso. E ficava bem fofinho. E depois disso, agora de adulto, sempre que eu quero reproduzir alguma coisa, eu uso meio a mesma técnica. Eu imprimo ela bem fraquinha e eu vou lá e refaço tudo por cima. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer um quadro de um filme que eu amo, que faz parte da minha vida, que chama Convenção das Bruxas. É um filme de 89 ou 90, não sei. Ele tá sendo relançado agora. Remake. Eles mudaram uma coisinha ou outra, mas basicamente é o mesmo roteiro. Enquanto eu vou desenhando aí, mostrando pra vocês minhas técnicas amadoras, eu vou comentando o filme também, vou falando um pouquinho, porque teve bastante mudança. Vamos lá? Vamos começar? Tudo começa pegando a imagem, imprimindo e cortando do tamanho que você quer. Vai, vamos começar? 5, 6, 7 e 8. Então, vamos imprimir né, nosso desenho bem clarinho para não atrapalhar depois no lápis de cor. E aí a gente vai usar três técnicas de pintura. O primeiro é essa redondinha, que eu chamo de redondinha, deve ter o um nome técnico, mas eu não sei, né? <risos> e aí é isso, você vai com o lápis de levinho e vai preenchendo bem redondinho, bem pequenininho com a mesma pressão, tudo. E aí depois você vai abrindo cada vez mais a área e aí você vai fazendo a degradê com o dedinho se precisar. Aí a segunda técnica é do risquinho, que que eu vou usar quase todo o quadro, porque isso dá uma textura legal assim, fica super fofo. E com lápis de cor é bom sempre ter textura e é bem simples é também só ir puxando para cima primeiro faz com uma pressão só e depois você vem dando degradê com uma pressão mais forte assim né e aí você vai preenchendo onde você não quer deixar os branquinhos e a terceira é a mais fácil que a gente faz desde criança que é só arrastar o lápis mesmo e vai puxando o degradê gradativo assim bora para prática agora é, vamos fazendo a técnica do redondinho no céu. Eu fiquei um dia inteiro fazendo esse céu aí, porque é demorado mesmo, é por camadas. Primeiro você faz uma camada, depois você faz outra mais forte, outra mais forte. E assim vai indo. Eu não vou mostrar tudo, né, gente, que senão demora muito. Mas eu comecei assim. Depois eu começo também fazendo... As coisas que estão em primeiro plano, que estão mais na frente no desenho todo, que são essas cercas de madeira, né? Então vou marcando primeiro e depois vou dando uma segunda, um segundo contorninho já em marrom, já para deixar bem destacado, que aí vai, ó, tá vendo? Que aí vai já separando uma coisa da outra, vai ficando mais fácil de entender o desenho. Eu vou primeiro dar uma geral no desenho todo pra já dar uma cor mais forte, e aí depois eu vou dando detalhes então aí a gente começa a técnica dos risquinhos que é pra fazer a grama, fazer chão, pra fazer mil coisa aí o quadro inteiro praticamente e aí eu começo por uma cor depois eu dou a mesma cor mais forte aí eu troco de cor, volto pra primeira, enfim, vai indo pra frente e pra trás só um demonstrativo né, vamos adiantar aí, vai Aqui claramente a gente já tá no segundo dia, eu já dei uma mão na folha inteira com todas as cores e tô refazendo tudo de novo agora, dando textura, né? Gente, eu nunca tinha percebido que a cor que eu mais uso é marrom escuro. Olha que dó desse pituquinho! E aí, vamos desenvolvendo aí, vou falar um pouco do filme enquanto isso, que eu amei muito. É o seguinte, gente, esse filme é uma adaptação de um livro, que foi escrito em 83, que chama também The Witches também. E aí fizeram a primeira versão, acho que nos anos 90 e tal, e fizeram agora com algumas adaptações, é, ele vai estrear no cinema agora dia 19, mas eu já assisti em streaming pela HBO Max E gente, eu amei muito, tá muito foda O filme é sobre uma criança que, fica, que perde os pais num acidente e aí vai ser criado pela avó O filme se passa em 1968, mas parece super os anos 80, tanto no primeiro filme quanto no segundo que eu amo demais, né? E aí a avó já teve uma experiência com bruxa Parece uma bruxa na vida desse menino aí Pausa pra falar da caneta Nanquim, descartável Da Sakura, que eu amo E a gente vai dar uns detalhezinhos aí Dar uma afinada nas linhas Que tá tudo muito blur por enquanto Voltando pro filme No elenco, a gente tem como a bruxa principal A Anne Hathaway, né? Que tá... Bem linda, bem maravilhosa, mas tá com sotaque podre, que tá irritando muito aquele sotaque forçado. A avó, dessa vez, ficou sendo a Octave Spencer, maravilhosa, interpretação uma Bom, essa mulher sempre arrasa. O, o, o neto dela é esse menino que chama Zahir Bruno, que eu também não conhecia, mas amei também. Achei uma fofura de menino e atua bem pra c***. Ai, gente, desculpa o palavrão. <risos> Tô me adaptando ao YouTube ainda. <risos> e aí, o cara do, do hotel é o Stanley Tucci, que eu sou apaixonadinho por ele. E quem faz a narração é o Chris Brown. Morri! Que eu, normalmente eu gosto do Chris Brown, mas eu achei a narração péssima do filme. Achei que deu... Opa! a Comida da Linda chegou! <risos> então, achei que a narração ficou meio podre, assim. Foi o que eu não gostei. Eu também não gostei dos efeitos especiais da transformação, que a dos anos 90 era muito mais incrível. E ah, é legal mostrar pra vocês também a cena, né? Que a gente tá fazendo esse quadro aqui em homenagem a uma cena específica. Olha só. It was as if he had seen a ghost. His face was all twisted up as he walked towards the painting behind me. There, as if it always had been there, was Erica locked in the painting, gazing at us. Ai como eu amo esse filme Agora a Eriquinha tá presa aqui em casa <risos> E aqui, ó, terminamos É assim que fechamos Esse desenho aí Agora vamos colar Um fundo preto no, quadro, no fundo do quadro Porque a gente é gótica, né? Normalmente teria que pôr branco Ou bege, né? Pra dar uma ressaltada Mas... Gente é gótica, a gente quer escuro E aí, ó, tô fixando aí a folha Só com uma dupla face bem fraquinha Pra depois eu poder tirar se eu precisar, né? Vamos centralizar aí No babadinho Bem bonitinho E aí a moldura, ó, gente É muito simples essa moldura É só colocar o vidro Coloca a, a folha do quadro em cima E fecha com umas travinhas é bem simples. E voilá! Olha! Quer dizer, olha não né? Porque com essa luz não tá vendo muita coisa não né? Ó, <risos> oh, apaguei pra vocês verem melhor. Olha que gracinha, gente Bora fazer um glamour shot Só pra mostrar direitinho Vamos lá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 Te gostaram? Ficou fofo, né? E ele é bem fácil de fazer Você precisa ter muita paciência E eu demorei mais ou menos uns três dias Quatro dias pra terminar É um processo bem devagar Tem que ter paciência O bicho quis ficar aqui, né, gente? Vamos deixar, né? Demora um pouco, é igual fazer quebra-cabeça Tem que ter paciência mesmo Mas quando termina você fica super orgulhoso Fica super bonito E o meu tá aqui, ó Eu não sei se dá pra ver aqui agora com essa luz Vou tentar aí, né? Dá pra ver? se é baixar, assim dá, né? Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal. Se já veio outras vezes, não esquece de dar o like. Nosso soquinho do like. Dá o soquinho do like, filho. Não esquece de visitar nossas redes sociais. Canal Azurça. Canal Azurça. Sem S no final, tanto no Instagram quanto no Facebook. E é isso, nos vemos no próximo domingo com mais bruxaria. Mais Halloween eterno, tá bom? Muito ah, beijo, gente, muito amor. Nos vemos no próximo domingo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!